ali daqui a pouco, hein? Tá na posição errada. Vai, Vamos lá, Lucas. Pro lado direito, rapaziada. Aliás, pro lado esquerdo, Vai, praia. Lado esquerdo. Força no braço Vai, esquerdo. Lucas! Força no braço esquerdo. Vai, Lucas, que a mamãe tá gritando, grita mamãe. Vai, Lucas! Muito bem, mamãe. Da Lado esquerdo, rema com o esquerdo Braço esquerdo, braço esquerdo azulzinho e branco Barco esquerdo, braço esquerdo O Drummond tem que sair dali O Drummond vai ter que sair dali Alô, mestre Drummond, pode fazer isso pra mim Mestre esquerdo, braço esquerdo Já atrapalhou, tá vendo o que eu tô falando? Mestre Drummond, eu tô pedindo Por favor, o barco tem que sair dali Vamos lá, Lucas Vamos lá, Lucas Vamos lá, Lucas Vamos lá, Lucas Vamos lá, Lucas Força, força voltar, força voltar, força voltar, é de... é é de... Feliz com a vitória do filho! Muito feliz! É uma festa, é uma